Olha que cordão bonitinho, deixa eu ter em japonês, olha, deixa eu tá, passar olha, olha que fofo, gente, eu amo esse cordão. Olá, pops, Hoje estou aqui para mais um vídeo E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito, le muito legal Que é para mostrar o um novo mascote Novo mascote não, né? O um novo irmãozinho, meu irmãozinho novo O um novo membro da família, né? Que é o hamster, que é o Nico Ele é um hamster No momento ele está acordado, mas ele está dormindo Eu não sei direito Mas aí ele, eu, eu, eu peguei ele em um dia né, aí eu peguei ele Quando eu peguei ele no mesmo dia Passou umas duas horas mais ou menos Aí ele já sumiu E vocês estão vendo que eu não tô no cenário né gente É porque eu tô gravando aqui Porque aqui fica melhor né, pra ficar no chão Fica mais confortável pra ele então não dava pra gravar em pé com ele, gente Então eu tô aqui com ele E no primeiro dia que a gente comprou ele Ele já sumiu Eu fiquei desesperada, eu e a minha amiga a gente ficou desesperada Porque tudo, eu fiquei muito triste E eu já postei um vídeo lá no meu musical que, Se você não me segue, me segue lá No musical no meu Instagram é, Snap e essas são as minhas redes sociais pra você seguir, tá tudo aqui no, na descrição do vídeo Então hoje eu tô aqui pra mostrar o nosso querido Nico, né gente e, é, Essa aqui é a gaiola dele, a areia dele tá um pouco molhada Mas depois a gente vai trocar por causa que ele bagunçou tudo, morou tudo, né gente e eu, e eu vou mostrar direitinho o que ele come e essa areia aqui Gente, ele tá aqui dormindo Então depois eu vou mostrar ele pra vocês Essa aqui é a casinha dele Ela é uma casinha pequena Depois a gente vai fazer um monte de coisinha A gente vai pegar a caixa, vai deixar Decorar, né, gente E a gente vai deixar ela linda, vai fazer tubos Pra ele passar E conforme a vida dele vocês estão vendo, né, gente Então, aqui Essa daqui é, é a areia dele, ó, gente. Ela é tudo isso daqui. Esses é olha, gente. agora um sucria isso daqui. E ela foi R$3,69. Tudo isso daqui, ó, gente. só vale muito a pena. É bem grande. E essa daqui é a comida dele, olha. Ela. ela um o moço lá disse que ela é muito boa. Gente, olha o tamanho disso Olha o tamanho Como que ele consegue comer isso? Eu não sei, mas ele come Bom, então essa aqui é a comida E aquela é a terra Gente, a rodinha dele que eu escolhi É roxa porque a que tava dentro da lei Ela tava torta, então o moço trocou pra gente Aí ele falou que eu podia escolher a cor Então eu escolhi roxa, porque é minha cor favorita Quem conhece já sabe Então eu vou pegar ele aqui Pra vocês verem, eu tô abrindo. Se demorar muito pra eu conseguir pegar ele, eu vou cortar essa parte, tá? E depois quando conseguir, eu conseguir, eu mostro pra vocês. Tá na rodinha. Ele não vai comer agora, na hora que eu tô pegando. Gente, ele não tem rabinho. Ai, gente, é muito difícil pegar esse bicho. Vem, vem, Nico. Nico. Ah, gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas o nome dele é Nico, tá? Olha o Niquinho. Gente, eu vou... Depois eu vou deixar passando o vídeo aí na tela. Dele. Fofuxa. Não! Ai! Menico! <risos> Ai, gente. Ufa! <risos> Ai, minha mãe gritou. A minha mãe tá morrendo de noite. Tá com uma cara tipo assim, olha. Eca. Mostra você, mãe. Eca. Mostra seu <risos> <risos> <risos> Gente, ele é a coisa mais linda. Todo mundo que eu mostrei ele. Todo mundo amou ele. Só a minha mãe pede frescura. Até meu pai gostou dele. Olha, gente. Ele não é a coisa mais fofa. <risos> Olha que bonitinho, gente. Ai, que nervoso. Gente. Para! A mãe tá gravando ali, gente. mãe mãe de novo. Olha, gente, como que ele é a coisa mais gostosa desse mundinho Muito <risos> bonito. Para, mãe. Gente, ela tá fazendo assim, ó. Mas ela tá cheia de frescura aí, né, gente? Todo mundo sabe que ela tá de frescura, né? Porque todo mundo que tá assistindo esse vídeo ela tá achando a coisa mais fofa Fazenda. do mundo. <risos> para, mãe, eu, Tá, mãe, tá escapando eu... aí, Os só de suave, Para! Eu, hein? <risos> gente, quando eu boto esse cachorrinho aqui, ó, que eu meio ele aqui, segurando os orelho de Porque ele parece um ratinho. Quando eu pego esse cachorrinho aqui e boto pra latir nele. Ele fica com medo que eu a correr, né, gente? Tadinho. Eu não vou botar agora, porque quando eu boto ele solto aqui no quarto, ele se esconde muito nos buracos. Eu não estou nem um pouco afim de ficar procurando ele nos buracos. Não procurando, mas eu tenho que ficar se enfiando embaixo da cama, embaixo dos móveis pra poder pegar ele, porque ele é muito pequeno e ele se enfia em tudo. Mas olha, gente, como que ele é fofo. Então, seja bem-vindo, bem Nico! Mais um pop! <risos> Mais um pop pra A família e os seguidores E gente, fiquem tranquilos Eu vou trocar a capa do canal Vou colocar ele, ele né Talvez quando eu postar esse vídeo já tenha um trocado Talvez não, talvez sim E eu, eu vou mostrar a barriguinha dele pra vocês Eu vou seguir, né gente, porque né? Olha aqui a barriguinha dele Que fofa Ai, olha, que bonitinho, que bonitinho Meu Deus é muito fofo Minha mãe tá quase morrendo De nojinho ai então é isso, gente. É, antes de sair, antes de acabar o vídeo, eu quero dar um recadinho aqui pra vocês. Se inscreva no canal e deixe seu like por mim, por favor. Eu sou o Inocente Nico. por favor, deixe o seu like e se inscreve no canal Uma Sem Inscritos. Vocês viram, gente, o recado que ele deu de, Que ele... Uh, buguei toda O recado que ele deu pra vocês Vocês não vão negar um pedido De se inscrever e dar um like nesse vídeo De um hamster tão bonitinho, né? Seria crueldade Negar né? um, um pedido desse tão fofo De um hamster, que é deixar o seu like Se inscrever e é de graça Gente, você só clica nesse botão Vermelho, tá escrito inscrever-se Aqui embaixo e pronto Você já é inscrito, não precisa pagar nenhum centavo que, no caso, no tava não existe mais, né? Mas que existe. Então, gente, esse foi o vídeo. que vocês ter gostado, clique em gostei, se inscreva no canal aí embaixo. Me sigam nas minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Compartilhem esse vídeo com amigos ou familiares, né? Pra eles poderem ver essa fofura aqui. Ativem o sininho das notificações. Bem, não né? dá nem botar a mão na boca e fazer um beijo e tal. Porque eu tô segurando essa fofa. Essa fofura, né? Então, um beijo e... Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, galera. Hold me close till I get up. Some is belly out of sight. I don't wanna waste what's left stones with chase